Mais uma dica de treinamento do professor Emílio Júnior utilizando duas garrafas PET para ajudar você a emagrecer. Vamos fazer a sequência bem simples, lembrando que esse vídeo tem uma promoção lá no final. Você vai pegar suas duas garrafas PET, ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril, ambas as garrafas à frente do seu corpo e eleve. Mais alto do que a altura do seu ombro e volte à posição inicial. Eleve, mais alto do que a altura do ombro, posição inicial. Contraia sempre o seu abdômen, porque assim você também trabalha a sua barriga, tá ok? Contraia sempre o abdômen fazendo esse movimento. Essas duas garrafas PET estão cheias de água e elas têm 2 é, litros cada uma delas, tá ok? Então vamos lá, fazendo, fazer o máximo que puder nessa posição. Fez. Parou? Agora dá uma descansada. Enquanto você descansa, eu te convido a fazer parte do grupo fechado de treinamento, onde nós temos nutricionista que vai prescrever o treinamento completo do grupo, seja para ganho de massa magra, seja para emagrecimento. Então você vai ter tudo isso lá no grupo fechado. Agora, se você quiser um treinamento direcionado só para você, só para suas necessidades, é bem simples. Basta você entrar em contato com o número do WhatsApp 021-99-125-7985 021-99-125-7985 Tá ok? Vamos fazer mais uma sequência Pega sobre a sua garrafa pet Pegou Ambos os braços eleva. 1 2 Bora 3 4 5 6 não vou fazer muito. 7 8 9 Bora? 10 Isso acima, acima. 11 Isso. 12 Vamos embora. 13 e vamos finalizar com 14 repetições, mas, professor, eu tenho que fazer só 14? Não, você vai fazer o máximo que você conseguir, tá ok? Bem simples assim. E para participar da promoção, basta ser inscrita ou inscrito do canal, deixar lá embaixo o seu peso e sua altura, quem sabe você não fature essa nossa promoção. Professor, quero emagrecer. Até nosso próximo encontro.